Na frente do espelho, discutir comigo mesmo Será que eu tô certo? É certo o que eu tô fazendo? Matei sua opinião, enfiei sua goela abaixo Nada nem ninguém me para, é por amor o que eu faço? Na empresa dizem não, na prisão nem falo nada É só tu vacilajão de lá já tem tua vaga Eu sou preto, pobre, pai, solteiro, desempregado Tenho que pagar pensão, se não detenção Com seis irmãos saí do Paraná Pra vendo o que ia dar Vários contratempos me pararam Me arrastei no final estande e voltei Pulei obstáculo igual no hipismo Isso não é machismo, elevei meu nível Mas meu lado mal tá cansado de esperar A mina do trampo me ligar Minhas contas vão atrasar Vai bombar. vai bombar, soldados de que Silver, camisa de time com sangue yeah. nos olhos Que vai yeah. no reggae de assassino frio, no estilo ritmo Foram várias vítimas, não é GTA, Para ter várias vidas Game over nigga, isso é baixo, viras, nada me intimida Segundo a corrida, sou um preto zica, nada vai me parar Sei que nada justifica, mas cada caso é um caso A maioria tem algo em comum, em comum o descaso Os julgamentos virão, como ajuda deveria vir Antes de precisar, sem precisar pedir, dei foco pro meu anjo da guarda. Recuso o seu conselho de baixo da blusa. De seis choppers, nove, que copos, um assunto e foge Caso eu encontre uma sorte, resolve que é sua. Eu e minhas prioridades. Não sei se quanto faço as malas perdo a viagem. E quando faço bobagem, seja menor pra me preocupar do que faço questão de tratar com seriedade. Você se tem cara ao mundo sobre a sua agressividade, ser firme com a incerteza na mesa, servir em desigualdade. Até parece que você cresce sentindo na pele, desviando os pensamentos o menor. Fazendo corre, quer estudar, trabalhar, não consegue, não pode. Pensando a filha pra pagar, se fode, quer o máximo de experiência, pra salário mínimo. Me indigno. Largar toda semana pro lugar diferente. Toda semana largando o currículo, como não ficar sentindo, desvalorizado e efeito. O som só pode se atrai pelo bem mais é feito. Pelo bem e o mal é feito piora a confusão que até 7 ah uh, não no que resulta vítimas de vítimas na esquina da culpa é o quê vítimas de vítimas na esquina da culpa vítimas de vítimas na esquina